Bom dia, Pedro Macho, como vai? Bom dia, Pedro Macho, como vai? Bom dia, Pedro Macho, como vai? Não aceito o seu golpismo, Viemos hoje, no dia 4 de maio, aqui na casa do Pedro Paulo, que é o pré-candidato a prefeito pelo partido do PMDB aqui do Rio de Janeiro. Ele votou sim, no último dia 17 e aí também pelo fato dele ter espancado a sua companheira. É, muitas vezes o que acontece dentro das casas né, com as mulheres não é noticiado em lugar nenhum e é tido como vida privada e como se não fosse um machismo né, coisa do patriarcado, mas a gente sabe que o que o Pedro Paulo fez com a mulher com a companheira dele duas vezes isso é uma violência contra a mulher num todo e isso tem que ser levado para a vida pública e tem que ser julgado e a gente não pode aceitar que nenhum homem que bate mulher, fique impune